Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias, estou agora na SP 304, sentido Santa Bárbara Piracicaba, próximo à saída aqui 137B, onde um grupo aí de motociclistas estão alertando aí a todos os motociclistas que passam pela, pela via aqui, né? nesse sentido. E existem alguns buracos aqui que podem ocasionar acidente, pode ser fatal. E o portal SB Notícia veio aqui dar uma conferida, né? É, realmente existem três buracos, um pequeno, um médio e um grande, né? Até próximo lá passarela, no ponto lá atrás, foi feito tapa-buraco, né? Mas aqui realmente o risco pode ser muito grande, né? para quem não conhece ou para quem está passando por aqui. Mas também vale ressaltar aí que a equipe do DR já está fazendo a manutenção no sentido Piracicaba até a via Anhanguera, vindo da Anhanguera até Piracicaba, que vai pegar esse outro ponto. E Realmente aqui tem um buraco né? complicado, para quem não conhece. Qualquer motociclista se bater aí, pode ser fatal. Né? Mas eu vou tentar entrar um pouco no meio da pista aqui e mostrar, esse é o buraco. E a velocidade do carro que passa, eu vou ter que sair um pouco da, do meio também. E olha, você vê motociclista, né? cuidado, Ó. Tem que desviar disso daqui, ó. E o rapaz passou bem do lado, né? Então fica aqui o registro aí para a equipe do DR aí. Que possa fazer aqui uma manutenção. Próximo à saída 137B. E o portal está ao vivo aqui. Só vou sair da frente por questões de segurança. Né? Mas ó local que passa muitos motociclistas veículos também pode bater e acabar estourando pneu neste local então fica o um alerta aí para a equipe do DR que possa pegar alguns pontos de urgência e emergência e tapar esses buracos aqui Enquanto estou aqui, já passou mais de quatro motociclistas. Né? E à noite o, o perigo é maior ainda. Já fica o registro aqui. Mais detalhe: acompanha no portal SB Notícia. Olha o tamanho do buraco